Fala rapaziada, mais um The no Mundo começando pra vocês. Hoje eu vou falar sobre as 13 profissões em demanda aqui no Canadá pra você que tá pensando em vir pra cá e ficar por esse país maravilhoso. Será que a sua profissão tá na lista também? Fica comigo e check it out. Música A primeira da lista que a gente colocou aqui é a Registered Nurse, né? que é a enfermeira ou enfermeiro. né. Uh, eu tô com a minha colinha aqui, obviamente, né? pra poder dar as informações mais certinhas para vocês. Lembrando que essas informações estão no site tradeschools.net e eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo para vocês poderem uh, acompanhar a lista também em real time, né? E se tiver alguma mudança, vocês poderem acompanhar lá também. Uh, então a primeira profissão é a enfermeira ou a enfermeira, né? Eles esperam abrir pelo menos 139 mil Uh, posições de trabalho para este tipo de profissão, né, enfermeira ou enfermeira. Então você que já trabalha com essa profissão também, pode ser que você consiga fazer algum processo migratório para o Canadá trabalhando na sua área, né? Lembrando que tudo que eu falo sobre migração, uh, eu falo sobre dados que eu vejo... Insights confiáveis. Eu não sou advogado de imigração, então, pra você que tá pesquisando mesmo e quer fazer ah, um contato com um advogado de imigração, pode deixar seu comentário aqui embaixo também que a gente pode indicar um pra você, pra vocês poderem conversar melhor, tá? A segunda profissão <risos> é justamente. A que está bombando agora no Brasil, né, com essa greve dos caminhoneiros e tudo mais É a profissão de caminhoneiro mesmo, motorista de caminhão Eles esperam abrir aí pelo menos 135 .900 vagas aqui para o Canadá Para várias cidades diferentes, para quem quer trabalhar como motorista de caminhão Lembrando que o país é um país muito carente desse tipo de profissão né? Então, uh, para você que já tem experiência nessa área, está assistindo esse vídeo também E quer saber como fazer para fazer isso também É bem interessante você dar uma pesquisada maior sobre esse tópico Para você vir aqui e ser motorista de caminhão Uh, uma, um dado interessante sobre essa profissão também é que os motoristas de caminhão aqui ganham em média 21 dólares por hora, né? Então se você fizer uma conta básica aí de 40 horas por semana, blá, blá, blá, dá mais ou menos aí uns 900 dólares, até uns 1000 dólares por semana, é a média de salário de um motorista de caminhão aqui no Canadá. É impressionante a diferença, né? A terceira profissão dessa lista é de professor de nível superior, né? Então aqui eles colocam college or vocational instructor, né? Que é um professor de nível um pouco mais avançado, né? Para cursos de college ou cursos vocacionais, né, como a gente costuma dizer no Brasil. Uh, a, as aberturas de vaga vão ser, em média, 57 mil vagas até os próximos anos aí para serem abertas, e o salário é de 35 dólares a hora, né, então dá para você ter uma vida bem legal também sendo professor aqui, obviamente deve ter todos os requisitos para você poder provar que você tem experiência na profissão, né, e muito mais. Porém, se você é professor universitário ou professor de nível superior, né, de qualquer tipo de nível superior, você também é elegível a tentar aplicar para uma dessas vagas. A quarta profissão dessa lista é Business Management Consultant, né, que é, na verdade, um estrategista de negócios, vamos dizer assim, né, um consultor de negócios, né. Então, eles estão abrindo aí 49.300 vagas para essa profissão e os salários variam aí até 34 dólares por hora, tá? Então, se você já é um consultor uh, de negócios, né? Se você é um estrategista de negócios, toda essa área de business, né? Que envolve uh, negócios, empresas, etc., você também pode tentar aplicar... Uh, para tentar trabalhar aqui no Canadá nessa área. A quinta profissão é fisioterapeuta. Sim, muitas profissões na área da saúde são sempre muito bem vistas e muito quistas, né? Uh, nos países como Canadá, Austrália né? e países de primeiro mundo no geral que precisam bastante desses profissionais nos seus países, né? Então a profissão de fisioterapeuta, uh, eles estão abrindo aí 18.700 vagas e o salário também vai até mais ou menos uns 22 a 25 dólares por hora para quem trabalha nessa profissão. A sexta profissão é aquela né, que muita gente agora tem entrado na área, né, que é a parte de Software Engineer and Designer, né, então se você é de IT, se você é um engenheiro de software, se você é um designer, se você trabalha na área de tecnologia, web development e tudo mais, você também pode ser elegível a conseguir um emprego aqui no Canadá e conseguir migrar para cá também por essa profissão, tá, eles estão abrindo aí também 18.600 vagas e os salários vão até 43 dólares por hora, então para quem trabalha com TI é show de bola, e cara, dá pra ganhar bastante dinheiro também, um salário bem mais justo né, do que a gente ganha no Brasil, uh, sendo uh, web developer, ou software engineer, né, ou engenheiro de software, enfim, vocês que são de IT, vocês falam inglês, eu não preciso ficar traduzindo pra vocês, né? eu espero que não, você que trabalha com IT, eu acho que você tem um conhecimento já no inglês, lembrando que todas as profissões que eu tô falando aqui, você obviamente precisa da fluência do inglês também, beleza? Cool? A sétima profissão é engenheiro de aeronave, mas é basicamente é, mecânico de aeronaves, né? Então a pessoa que vai lá, arruma, conserta, e sabe tudo sobre aviões. Então se você trabalha nessa área também, eles estão abrindo aí 14.300 vagas e com um salário de em média 42,79 por hora. Então pra você que gosta dessa área, é um canal super legal pra vocês conhecerem e se você trabalha com isso também, é uma chance de você vir morar no Canadá. A oitava profissão é de eletricista industrial, eles estão abrindo 12.500 vagas pros próximos anos e o salário varia até 33 33,50. 50 por hora, bem bacana também é uma profissão que também junta um pouquinho né, com a sétima posição da lista que é piloto de aeronave Uh, aqui no Canadá estão abrindo 11.400 vagas para piloto de aeronave Com um salário aí de até 30, 37 dólares a hora Mais os benefícios né, que todo piloto ganha Depende muito da companhia aérea que você está trabalhando né Os pilotos acabam ganhando um extra uh, para morar e para comer dar para a família, enfim Tem várias coisas interessantes em ser piloto uh, E também tem esses extras dependendo da companhia que você trabalha tá? Então pilotos uh, procurem aí como fazer para poder vir trabalhar aqui no Canadá também Que a sua profissão está na lista de demanda Outra profissão na área de saúde, né? a profissão de farmacêutico, né? Então, pharmacies, que eles estão falando aqui, 11.300 vagas para serem abertas, com salário de 46 dólares por hora. Juntamente também na área de saúde, a profissão de psicologista... Psicologista? Vixe, psicologista? Falei erradaço. A profissão de psicólogo é uma área muito bem vista e muito bem quista pelo país também, então, se você é psicólogo e trabalha ah, com isso já aí no Brasil, eles estão abrindo 10 mil vagas com os salários começando aí a partir de 40 dólares por hora. A 12 segunda e última profissão da lista é a profissão de veterinário ou assistente de veterinário também. para você que cuida dos bichinhos aí das nossas famílias, você pode vir aqui cuidar dos bichinhos canadenses também. Estão ah, abrindo aí 5.700 vagas com os salários começando aí a partir de 17 dólares por hora. Então é isso, pessoal. Alguma dessas profissões que eu falei é a sua? Então se for, cara, corre e um advogado de imigração ver como é que você faz para poder fazer o processo obrigatório para cá, mas lembrando que qualquer coisa que você for fazer para o Canadá, você vai precisar do inglês, e é para isso que a Twizy está aqui, obviamente que vai ter o jabá no final do vídeo, vocês acharam que não ia ter o jabá no final do vídeo, né? Se você está pensando em fazer inglês aqui no Canadá, já sabe, manda e-mail para a gente aqui no info.twizytravel.com ou pede seu orçamento no www.chooseintercambio.com/orçamento e a gente vai poder ajudar vocês a fazer essa primeira parte, que é justamente melhorar o seu inglês, melhorar sua fluência, você poder fazer uma prova do IELTS, um CELP, ou realmente ter uma colocação em inglês no mercado aí, pra poder estar com o seu inglês afiado pra aplicar para suas profissões. E é isso, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa o seu joinha, comenta, curte, compartilha, e a gente se vê num próximo vídeo. Um beijo de hoje pra vocês, tchau!